Oi, como vai você? Tudo bem? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a ortografia da língua portuguesa e vamos estudar algumas letras que podem nos confundir quando escrevemos, como, por exemplo, as letras G e J, que, dependendo de como aparecem na palavra, podem representar o mesmo som. Vamos pensar, então, em alguns exemplos, como os das palavras gato e jarro. Se prestarmos atenção nestes dois, perceberemos claramente que as letras g e j representam sons diferentes. Para o primeiro desenho, temos a palavra gato, para o segundo, temos a palavra jarro. São sons diferentes em letras diferentes, g e j. Percebeu? Porém, dependendo da palavra, estas letras podem representar um mesmo som, como, por exemplo, acontece com as palavras jiboia e gibi, em que a primeira é escrita com j e a segunda escrita com g. O som que essas duas letras representam nessas palavras é o mesmo som, se prestarmos atenção, tanto em jiboia quanto em gibi. Isso acontece porque, a depender da letra que vem logo depois das letras G e J em uma palavra, o som que ambas representam acaba por ser igual ou diferente. No caso das palavras jiboia e gibi, o som é igual por conta da vogal I. O mesmo aconteceria com a vogal E. Porém, quando estão juntas das letras A, O e U, as letras J e G acabam por representar sons diferentes, como já ja e G. É importante que a gente saiba que existem muitas palavras com G e com J no nosso vocabulário que podem nos confundir no dia a dia e que é pouco a pouco, em cada caso, que aprenderemos mais sobre o funcionamento da ortografia da língua portuguesa. Verbos que terminam com jar na nossa língua ou palavras que terminam com agem são muito comuns e devemos estar atentos a elas como, por exemplo, os verbos viajar, sujar, beijar, planejar, ou palavras como viagem, garagem, folhagem, coragem, é só colocando a prática de escrita e de leitura no nosso dia a dia que a gente conseguirá compreender quando se usa o J e quando se usa o G. Bom, a aula de hoje fica por aqui. Espero que você tenha conseguido visualizar os diferentes usos possíveis para as letras G e J e que o som que essas letras representam no nosso português podem ser iguais ou diferentes, a depender de cada palavra. Até uma próxima aula e bons estudos!